bem-vindos ao Insta Comida. Essa semana eu vou mostrar para vocês todas as técnicas para fazer um molho de tomate perfeito. Hoje eu vou mostrar para vocês todas as técnicas que vocês precisam fazer para fazer um delicioso molho de tomate, que nada mais é do que um molho mãe. O molho mãe na gastronomia que a gente chama é aquele molho que serve de base para fazer variações. Por exemplo, o um molho de tomate é o um molho base para fazer vários outros molhos. Como, por exemplo, um molho molho a bolonhesa. Fazer esse molho é muito simples, então vamos para os ingredientes. 9 tomates grandes, que dá aproximadamente 1,6 kg. 1 cenoura grande e ralada, que dá mais ou menos 200 gramas. duas cebolas grandes picadas, que dá mais ou menos 350 gramas. 3 dentes de alho, 1 punhado de manjericão e 2 colheres de sopa de azeite. Para começar a fazer esse molho, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a pele do nosso tomate. Tirar a pele do tomate é uma coisa muito simples. Eu tenho aqui... Meus nobres, lindos tomates que já estão higienizados, talvez um pouco molhados. Agora eu vou pegar uma faquinha, vou pegar meu tomate, a gente vai cortar a bundinha dele fazendo uma cruz. Gente, o ideal é que seu tomate esteja bem, bem, bem maduro. Quanto mais vermelho, mais madurinho, melhor. Agora que a gente fez essa cruz, a gente coloca ele na panela. E é só: enquanto eu vou aqui colocando meus tomatinhos na panela, eu pergunto, você já se inscreveu no canal? O que, que você está esperando? Vamos lá, aperta nesse botãozinho, se inscreve no canal. Pra você que nunca apareceu por aqui, oi, eu sou a Thay, seja muito bem-vindo. esqueci de falar meu nome no começo do vídeo, eu percebi agora. Oh, não esqueci, Jesus. Seguindo, vamos colocar os tomates na panela. A gente vai deixar ele ferver por um minutinho e a gente vai resgatar esse tomate e colocar direto na água gelada. Eu Já fui adiantando aqui, mas vou mostrar pra vocês como faz Você pega uma faquinha, uma faquinha de mesa mesmo Vem no lugarzinho que você fez a circuncisão E puxa a pele E ela sai todinha Muito, muito fácil Quanto mais maduro e no ponto de vai ser o tomate Mais fácil vai sair a pele Agora que nossos tomates estão devidamente sem pele Eu já esvaziei aqui a água da panela Eu vou colocar o azeite Vamos dourar, começar a dourar a cebola eu vou colocar a cebola e a gente vai deixar só um minutinho aqui pra ela ir começando a murchar. Enquanto isso eu vou pegar uma faquinha e vamos cortar nossos tomates. Tem gente que gosta de tirar essa partezinha daqui do meio do tomate antes de tirar a pele. Eu acho que não precisa, eu acho que entra muita água no tomate, ele fica mais inchado. Então eu não tiro essa partezinha da frente, esta daqui que eu estou falando. E eu deixo pra tirar na hora que eu estou cortando. Eu venho com a faquinha... Pode cortar o tomate assim, bem rústico mesmo, porque ele vai se desmanchar no meio do molho. Hum, cheirinho bom. Agora eu vou colocar meu alho. Aqui, gente, eu cortei o alho em laminazinhas, mas se vocês quiserem só picar ele, pode ser também. A gente refoga esse alho na cebola só por 30 segundinhos. Só pra lembrar, eu tô aqui usando fogo médio, ele tá na médio-alto. E agora, cenoura. A cenoura aqui, ela vai fazer a função do açúcar, que é o que? Cortar a acidez do tomate. Se você não quiser botar a cenoura, você pode botar um pouquinho de açúcar, um pouquinho de mel. Eu, pessoalmente, prefiro colocar a cenoura com um molho mais natural. Então, é isso. Enquanto ali vai refogando, a gente vai ficando de olho e cortando nosso tomatinho. Agora a gente vai pegar nossos tomates, que eu já estou aqui cortadinho, e vai colocar dentro da panela. Vamos fazer uma votação. Quem acha que eu errei o tamanho da panela de novo? Colbe! Apertado. Gente, não precisa de água, não precisa nada. A gente vai só dar uma misturadinha aqui. fazer uma panela maior. Tá, porque vocês não tem porquê. Ficar neste aperto que eu estou passando aqui. Vou deixar. Fogo médio, a mesma temperatura que tá, e a gente vai só deixar aqui cozinhando, vai mais ou menos meia hora. E é isso, nosso molho está aqui, cheirosíssimo. No finalzinho, gente, eu só acrescentei umas folhinhas de manjericão, mas eu ainda vou botar mais um pouquinho no final. E agora você tem duas opções, você pode comer ele mais rústico, ou você pode processar. Eu, pessoalmente, aqui vou processar no liquidificador. E eu também vou dizer para vocês um atalho que vocês podem fazer quando quiserem fazer molho de tomate. Se vocês não quiserem ter o trabalho inteiro que eu tive no começo do vídeo de tirar a pele do tomate e tudo mais dessas coisas legais, vocês podem usar aquele tomate pelado que você compra no supermercado. Vai ficar a mesma coisa? Não. Tomate natural sempre vai ficar melhor. Mas vai ficar bom? Vai. Então é uma opção para um dia de peça. Mesmo procedimento. Só uso o tomate já sem pele. Eu acho que aqui já está suficiente para o tamanho do meu liquidificador. Se você quiser, você pode também usar aqueles de imersão. É só enfiar aqui dentro e bater. Hoje vamos bater no liquidificador. Como o meu liquidificador é muito pequeno, eu dividi aqui em duas metades. Então, primeira metade... Hum, adoro esse molho, gente. E aqui eu vou botar a segunda metade para bater. E você? Aproveita esse momento você tá aí e já deixa seu like nesse vídeo. Muito obrigada pra gente continuar aqui e eu saber que vocês estão gostando. Gente, quando vocês deixam um like, é uma forma de eu saber que vocês estão gostando do vídeo. Então, quanto mais like vocês deixarem, mais eu sei. Ó, oh, a galera gostou deste tipo de vídeo, a galera gostou dessa receita. E eu vou fazer mais receitas parecidas. Por exemplo, se vocês quiserem aprender outros molhos básicos, deixem bastante like nesse vídeo. Que aí eu vou entender se vocês querem aprender mais molhos. Vamos bater. Então, vamos falar agora sobre conservação. Eu tenho aqui nosso molho que já está todo batidinho, uma delícia. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o molho em bastante quantidade, porque aí eu faço o quê? Eu esterilizo os potinhos de vidro, eu coloco dentro desses potinhos e eu levo pro freezer. E desse jeito, eles duram até 3 meses no freezer. Então, é algo muito bom de fazer. Porque sempre que você precisar do seu molho, você só tira o seu potinho do freezer... Bota no micro-ondas ou deixa descongelar em temperatura ambiente e usa. Maravilha. Então o que eu faço? Pra congelar, eu não gosto de temperar ele. Eu gosto de deixar ele do jeitinho que ele tá aqui. Porque aí, a dependendo da receita que eu vou fazer no dia que eu tiro descongelar, eu tempero do jeito que eu quiser. Então, eu só peguei esse potinho. Na verdade, é mais de um, mas aqui, Só pra mostrar. Potinho, certo? A gente pegou a água, ferveu. Ferveu a água na panela. Botou dentro do pote pra poder esterilizar. Depois, jogou essa água fora. Deixa uns 5 minutinhos, joga essa água fora e seca o pote. Só é deixar ele em temperatura, tipo, descartar a água e deixar ele lá quietinho, que ele vai secar. Esse daqui tá até levemente úmido. Mas é isso, certo? Agora você vem com seu molinho e coloca dentro do pote, tentando fazer menos bagunça do que o que eu tô fazendo aqui. E eu enchi aqui meus dois potinhos, essa receita ela vai render três potinhos desse. Eu deixei um aqui na panela pra gente experimentar e coloquei dois aqui. O que eu faço? Eu tampo eles, coloco na geladeira até esfriar, depois que esfriou eu coloco dentro do freezer. Eu gosto sempre de deixar um espacinho no pote para não encher ele até a tampa. Então lembra sempre de, colocou no freezer, cola a etiquetinha ou compra aquelas canetas marcadoras e escreve a data que você fez o molho, pra você ter controle de até quando você pode consumir ele. Então é só isso. Agora eu deixei uma parte do meu molinho aqui, como eu falei pra vocês, e a gente vai temperar. Eu tempero, forma bem simples, o mais básico, sal, pimenta do reino e mais umas folhinhas de manjericão fresco para dar aquele aroma. Lembra sempre, gente, de quando for colocar o manjericão, ter cuidado para não colocar o talo. Porque não fica legal. E tá pronto. E é isso. Essa sugestão que eu dei aqui no final é tipo... É o mais básico que vocês podem fazer para comer, por exemplo, com um Alguma coisinha para acompanhar. Já fica uma delícia. E como sempre, vamos experimentar. Porque... Primeiro para saber se o sal e o tempero tá bom. Segundo, porque a gente sempre experimenta, né? Hum. Esse molho, ele fica de verdade. Muito bom. É o molho mais corinho que você pode ter na sua cozinha. Então... É isso, essa foi a nossa receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!